De que é o seu nome todo? Antônio Donizete Barbeira. Antônio? Donizete Barbeira. Barbeiro? Barbeiro. Sou da família dos Barbeiros. Da onde que é essa família? Nós é lá. Meu pai nasceu em São Paulo, mas nós é de uma fazenda que foi criado na fazenda e veio para Franca. Que fazenda que era? Campo Alegre. Antônio de Padre de Junqueira. Fazendona de mais de mil alqueiros. Mas essa fazenda ficava em que município? Aqui na estrada velha de Batatais. Tinha Boa Esperança, Campo Alegre, Boa Sorte. Geraldina? Geraldina tinha tudo aqui na estrada velha de Matãs. Então você conhece lá Boa Sorte? Boa sorte? É. Nós jogava bola lá naquele campo lá. Você tá com quantos anos, Daniel? Tô com 64. Você é novo, é? Novo. É. Mas você, você não lembra da Bogiana, não lá? Borgiana? É. Não, não lembro. Aí já tinha parado, né? Já. Passava ali na Boa Sorte. Boa A Boa sorte. sorte tinha muito eucalipto do início lá, né? Tinha eucalipto demais, é. Até agora <risos> hoje eu acho que escortou tudo aqui lá, né? O que que eles fizeram com aquilo? Aquilo lá, esses sem terra aí, foram para lá, né, então... Tomaram acabou, conta? Tomaram conta, pagou bastante. E lá, lá tinha um patrimônio grande, né, umas casas boas. Isso, o tempinho bom que nós tínhamos, que fartura que nós tínhamos, naquela fazenda. Daniel, quem são os seus irmãos? Meus irmãos, é? faz dois meses eu perdi dois irmãos. Perdeu um, um perdeu dia 20 dia 6 de março desse ano, e o outro perdeu agora dia 6 de julho. Mas então fala o nome deles, é, de todos. Manuel Barbeiro, Luiz Ori Barbeiro. E os outros que estão aqui? meu Barbeiro, Márcio Maria Barbeiro. Só uma mulher? Só uma minha mulher. mas eram seis irmãos. Morreu... A sua mãe como que chamava? Aparecida Davance. Minha, minha mãe é dos Davance. Você conhece os Avança aí? O Vartão, esse povo. Dorival? É, então minha o mãe Zé. é dos Davance. Aonde que ela morava, sua mãe? Ela morava num sítio com meu avô lá no... Que eu sei que morar. Campo no Campo Alegre. Na morar no Campo Alegre, ela morava num sítio. Eu conheço o Davanço lá de Cristais Paulista, Eu já faleceu o Walter. O Davanço. O Walter era o que morava aqui pra baixo? É, é mas é, é o mesmo nome. Mesmo nome dele. É, então... Eu tenho até um vídeo dele. Você não assina Davanço e assina barbeiro, meu, seu meu pai? Meu pai era barbeiro. Barbeiro. Barbeiro. Barbeiro, barbeiro. é descendente de espanhol ou não? É, se é descendente espanhol. Você conheceu o avô? Qual avô você falou? Pai do seu pai? Não, não conheci. Da sua mãe você conheceu? Da minha mãe eu conheci Como é que você é se chamava? João Davance Ele é dos Davance, desses Vardão Davance aí Dos Vardão Davance E mais quem que é? Tinha minha irmão. avó também chamava Hilda Davance Davance Você é. lembra de irmão do seu pai? Do seu avô? Não, não, não lembro não, Você não lembro conheceu? Lembra? lembro nem... Desse que tinha aqui em cima aqui, o... Do Vardão, não sei se você chegou a conhecer ele Guardão Vardão Davance morava aqui em cima eu conheci o um, um irmão de, do, desse pessoal aí, o João Davanço, O mais velho dos do Davanço. Então, o meu, minha, o meu avô chamava João Davanço, Mas você não é capaz de escrever ele, não. Deve ser outro então, né? É outro, não é? Não, ele é novo, ele é irmão do, do Zé Antônio. Ah, não, tô, Do Bodinho? É, esse, ah, irmão do Bodinho. É o mais velho. Então, é. o Bodinho é dos Davanço, aí. É Davanço, é o meu vizinho aqui, eu moro é, mora né? por aqui. É. Ô, ô, Daniel, você trabalha com o quê? Eu trabalho com o carro, vendendo laranja, mexeria. Você vende a meia, como é que é? Não, eu me pago o dia. E ele tá vendendo, mexendo com... Ele tá mexendo com... Como é que chama aquele... É... Aquela fruta lá que ele vende lá. E eu tô ruim de cabeça, hein? Morango. Moranguinho. Você vende também? Moranguinho, laranja, mexerica, abacaxi. E você trabalhou com o que aqui em O o mais? Eu trabalhei 12 anos na Vucabrai de motorista. Trabalhei e... 10 aqui na Abram e trabalhei 20 na Impressão Zé. De motorista. Fazendo li aqui em Franca? É, aqui em Urbana, eu trabalhei 20 anos. Você trabalhou por último na São José? Foi, ou não? eu saí em 2020 por causa da pandemia, né? Por causa da idade que eles não deixavam e a pandemia parou. Aí eu parei. Aí eu fui para não ficar em casa à toa, fui fazer um biquinho. Você conheceu o Ti aqui do Chiné? Conheci. O chiné, os o chin... meninos dele. O chiné, o chiné eu conheci, os meninos dele não. Andé. Me fala aqui, você trabalhou muito com motorista, você passou por algum acidente? Não, graças a Deus nunca tive acidente. Eu, tô... eu, tô, eu trabalho na empresa fazia 20 anos, nunca aconteceu um acidente comigo. E na Brahma? Na Brahma também não. A Brahma era do Franquini, né? Franquina, era do Franquino. Menzinha, Vocês Você buscava e... cerveja aonde? Buscava a Boutes. Você buscava lá? com não, o Não, eu buscava o meu tio, você deve ter conhecido ele, José Agostinho. Vou lá que daquele Santa Eu acho que eu sei. Que que que é. Ele fumava um cigarro atrás do outro. Eita. Ele era casado com a tia Elza, irmã da minha sogra. Esse poço São Paulo Minas você conheceu eu, eu também conheci. Não, no não. Vento, vento, e popa né? Esse poço aqui, quando eu era menino que eu morava na fazenda lá, eu vi um trator uma lavóriço pra mais trabalhar lá. O trator na carreira. É. Aqui. É caminhão, trator, tudo vinha abastecer aqui porque tinha diesel aqui. que Era, o, era um poço um movimento. Às né? vezes que eu troquei o óleo do carro aí, ó, do é. carro do, do caminhão, trator, uma judiação, né? É Cê, o, o Ideu e o Sr. Anésio, né? É, o pessoal, gente boa. O Ideu é de. Como é que pode? De, é um poder fechar, né? Tá fechado. Eu vou até filmar ele aqui pra pessoa balançar. Porque a escala do poço vai ser a gente lá. Aí, ó. De ação. Você lembra do bar do, do, do Jorge Felício? Tinha aqui? É, lembro. Eu era menino, mas eu lembro. Eu era menino, mas Jorge. Você está com quantos anos? Estou com 70. Mas eu, eu, eu, eu vim para cá e... Nossa a diferença eu é pouca. E, e eu sou, eu sou o senhor Luiz? Conheceu não conheço, não. Conheci, o da esquina aqui. Ah, Olha. o outro é Sofia. Ah, já sei ah, é. A mãe da nascida da do, do Gilson de Souza. Você conheceu o São Luís, Aqui A meninada dele? É, só sei assim, que eu trabalhei muito. Enquanto eu registrei, eu tinha 12 anos lá na fazenda. Trabalhei muito. O Mas, Daniel, você é casado, tem quantos filhos? Eu tenho um filho só, só que eu, nos... eu larguei da, da primeira esposa. Eu moro com outra mulher, né? Com essa outra eu não tenho nenhum filho. Como que chama o seu filho? O meu filho chama Leandro. A mãe dele, como é que é? Vera Lúcia. Você casou aonde? Eu casei em Ristinga. Era de... Porque a fazenda ali é município de Ristinga. Campo Alegre é município de Ristinga. Campo Alegre. É. Boa Sorte também é município de Ristinga. Ali tem uns fazendão grande, né? Eu, você tem. Essa fazenda que eu fui criado lá mesmo, do Antônio de Padilgueira, fazendão lá tinha hum. mais de mil alqueiros. o alqueiros. Ali tem a fazenda do João, João Carrijo? João Carreiro. Carrijo. é aqui embaixo. Aonde que é o seu posto que você vende fruta? Lá no Vila Ípica. A hora que você faz a rotatória que você vira, É. naquela avenida. Eu já comprei coisa sua lá. É, é lá mesmo, a hora que você faz a rotatória. Como que chama aquela avenida que passa aí? Paulo Dedo. Paulo Dedo, é. É? a de cá é, é... Aquela de frente é a Ípica, a outra é... Nosso Senhor de Fátima, né? É. E a, e a São Vicente? É, então, eu estou fazendo enganado, a senhora de Fátima de frente à igreja. Essa que você está falando que sobe do lado é São Vicente. É, a São Vicente. É, é isso aí. Você, você mexeu com pipoca, vender pipoca não? não. Pipoca não. Sobe só, só com laranja, assim? Era quando... só o motorista, a vida inteira, laranja. Você faz isso um bico, né? Por ser ajudado. Isso é um bico para ajudar. Ajudar, não ficar em casa né, não, nem nem em casa não amolando ficar... a, bolana, a bolana, mulher. Mulher molando também, né? né? Então, você é Bolsonaro ou Lula? Daniel, esse negócio aí ficou bom, hein, rapaz? Aí, o pé de manga aqui, ó. Olha como é que tá bonito. Cê... Será que você vai chupar manga aí? É, essa morte você chupou dela? Não. Ei, é, mas é por... O, o galo velho não deixa a gente chupar? Ah, não, não quer chupar, chupar aí, chupir lá no esse ano passado eu chupei muita manga aí, ó. Ele chupou muita manga. Ó, oh, eu vou então, valeu. Você quer deixar algum recado aqui? Qual que é o segredo para vender laranja? Não, não tem segredo. O segredo é que você tem, tem que trabalhar com mercadoria boa, né? Você é. trabalha com mercadoria boa, o povo vem e leva. Agora, se você tiver com mercadoria ruim, eles não levam não. Eles não é mas é melhor aquele lugar que eu trabalho, o povo ah. é muito enjoado. Tem que ser tem só coisa, coisa boa. Coisa boa, tá certo. Ó, é. né? oh, valeu. Gravei aqui já. Eu vou publicar isso aqui, pode lá? Pode. Então vai tá, estar na rede. A rede lá eu mando pro galo velho. Tá falando. Falou então. Obrigado. Vamos lá, vamos Vai, vamos, conversando,